E eu agora vou responder nesse nesse exato nesse exato momento eu vou responder a pergunta né, porque nessa nessa nessa aula eu sempre respondo a pergunta então quem tiver alguma pergunta alguma dúvida sobre alguma coisa é, na área de autoconhecimento da física quântica alimentação natural autocura, curas naturais tá então você deixa aí que nós nós vamos selecionando e eu vou explicando né quem sabe na próxima pode ser a sua. E aí, desta vez, eu estou escolhendo aqui, deixa eu ver, é, a do Micael Gaspar, né? O Micael Gaspar, ele fez duas perguntas em uma, né? E a pergunta dele, professor, será que podia falar um pouco sobre espiritualidade? O que são os chakras? E de que forma podemos desbloqueá-los, né? Espiritualidade a gente falou um pouco, né? A gente falou um pouco, mas eu me lembro de uma uma, uma, uma certa vez é, o Leonardo Boff ele fala que encontrou o Dalai Lama certa vez, né? E, e participou de um de um evento internacional e ele teve a ousadia de perguntar ao Dalai Lama é, o que era, né? qual era a melhor religião que existia no mundo, né? E ele foi imaginando que o Dalai Lama ia dizer é o budismo. Né? E o Dalai Lama falou para ele, olha, a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Né? E o Dalai Lama fala de espiritualidade, e ele diz, ó, a espiritualidade é o que transforma você. né? Não adianta você ficar, é como se você tem um cobertor, um cobertor que não te aquece nos dias de frio, entendeu? Não adianta você ficar falando de Deus, falando de Jesus, falando de Buda, de Maomé, seja quem for, se isso não, né? se isso não transforma você. Então espiritualidade é algo que nos conecta a essa inteligência independente de religião, também não, não, não tem mal nenhum se você participa de alguma religião, a grande questão é que você precisa estar conectado com o que os mestres falaram, né? então se você é cristão você precisa estar conectado com a mensagem de Cristo. É, se você é budista, precisa estar conectado com a mensagem de Buda. Se você é muçulmano, você precisa estar conectado. Mas, através dos tempos, as religiões... Por que, que existe um desgaste muito grande das religiões? Porque houve um, uma desconexão muito grande das fontes. As pessoas simplesmente né, acham que ir para a igreja e falar de Deus e de Jesus elas são são é, pessoas religiosas, espiritualizadas. Não, isso não é isso não é verdade. Não é verdade sempre. né Então, é essa essa conexão maior que permite que a gente entenda que a nossa visão, por exemplo, espiritualidade, é você começar a perceber as plantas que estão vindo de sua casa e perceber como é a sua vibração influenciando ao seu redor. É você começar a perceber a relação que existe entre o seu mundo interior e aquilo que se projeta na sua vida. Né? É você estar também em busca da sua música interior. Né? em busca do seu propósito. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava eu tava corrigindo um texto que publicado nas mídias sociais, estava exatamente falando sobre essa questão da comparação. Então, pare de se comparar com as pessoas, né? pare, de, pare de olhar para o quintal do vizinho, vai olhar para o seu quintal, né? porque nem vale a pena você achar que o seu quintal é pior do que o do vizinho e muito menos que o seu é melhor do que o vizinho. Muitas vezes nós comparamos o nosso... É, o nosso, o nosso bastidor com o palco das pessoas. Como a gente vive hoje nesse, nesse meio das mídias sociais, muitas vezes as pessoas estão encantadas com o palco das pessoas e, e, e esquece que aquelas pessoas têm bastidor e nem sempre é, é, é vivenciado. Né? E o que, é que são os chakras? Os chakras são os centros energéticos. Né? Então, é, é, uma, é algo que eu fiquei muito impressionado, porque é algo que vem da... da Vem da tradição hindu. Hoje a ciência comprova a existência desses centros. Mas certa vez, eu participando de um evento que eu fui convidado por uma médica fluminense, a doutora Miriam Morim, é, para fazer uma palestra para médicos, homeopatas nesse congresso, tinha também né, o cacaverá, que é um índio, né, se não me engano, tupi guarani, e o cacaverá estava falando dos chakras a partir da cultura indígena. Então, os chakras também faz parte da nossa cultura. E eu fiquei impressionado com isso. Eu achava que era uma coisa só do Oriente. Então, veja que, na verdade, é, é, há uma sabedoria ancestral onde pessoas que não foram para as universidades, como próprios mestres, como Jesus e como Buda, eles acessam o conhecimento diretamente. Então, os hindus, assim como os chineses também acessaram as linhas de meridiano, que são as nossas veias energéticas, né, da, que trabalham com cultura, nós temos também é, esses centros, que são centros de energia é, são centros de energia dos sete chakras principais Que começa aqui é, na parte de baixo O primeiro chakra né, que fica aqui nessa região períneo né, E vai subindo até o chakra da coroa Então cada um desses chakras é conectado a um plexo solar Ou seja, a, a, a, um, a um plexo nervoso Ou seja, a um centro nervoso Ao sistema endócrino né, e ao sistema imunológico. Então, o que é que acontece? Né? Ah, os três chakras iniciais são as chakras iniciais que estão ligados à é, nossa sobrevivência. Então, toda vez que você passa por alguma dificuldade na vida, algum trauma, alguma situação de dor, de sofrimento, o registro dessa informação quando está nos três primeiros chakras. Então, por exemplo, quando eu faço, eu tenho uma meditação que eu trabalho exatamente a limpeza dos chakras. Então a gente começa limpando esses três chakras, por exemplo, no curso de coaching quântico, a gente faz um, um trabalho exatamente nessa, nessa a ideia de limpar, ou seja, de trazer essa energia que está represada aí embaixo, no, no, no primeiro chakra, no segundo chakra, que tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o prazer pela vida, e o terceiro chakra que tem a ver com o nosso poder, pessoal, com a expressão do nosso brilho, né, da nossa verdade, pessoal. Então fica impregnado nesses três primeiros chakras. Quando a gente está intoxicado é, energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, normalmente esses três chakras estão comprometidos e aí a energia não flui, ela não ascende, né? E aí quando nós conseguimos desbloquear esses chakras, essa energia ela pode ascender e sair pelo chakra da coroa, que é o chakra que nos conecta a essa dimensão de sabedoria, a essa dimensão da espiritualidade. Então, uma dica que eu dou para vocês, para quem quer trabalhar e aliento de chakra sem medicamento, né, é, é, apenas com uma prática, eu fiz isso muito tempo, e de vez em quando eu recorro, gente. Chama-se ritos tibetanos. Os ritos tibetanos são cinco posições de yoga, né, é, que, que, que é, foi é descoberto aí, através de um livro de um coronel que teve no Tibete e que descobriu é, como rejuvenescer. E aí os meus estudos, né, eu fui estudar os ritos tibetanos e os ritos tibetanos, a eficácia dele para a saúde é porque eles alinham os chakras. Então se você quiser ter uma técnica né, de alinhar diariamente os seus chakras, você começa a fazer os ritos tibetanos. Então esses, essas cinco posições você faz, você faz cinco posições na primeira semana, É cada semana você vai fazer essas cinco posições, né? Então você vai fazer três vezes, cada posição você faz três vezes. Aí depois na segunda semana você aumenta para mais três, então em vez de três você faz seis vezes as cinco posições. Na terceira semana você acrescenta mais três, então você vai para nove. E aí você vai aumentando, né? Você vai aumentando cada, né? Você vai aumentando cada semana até chegar em 21 vezes. E aí você mantém as 21 vezes. Então, se você fizer isso, gente, você é, eu, eu usei isso quando eu tive um problema sério na cervical, que tem uma das posições que até me dificultava, né? É, e assim, eu me curei sem nenhum medicamento, até hoje eu nem fui para médico mais, né? Eu apenas fiz uma tomografia, vi que eu tinha um problema que era cirúrgico, e uma das estratégias que eu usei para me curar foi exatamente, né, o os ritos tibetanos. Então, os chakras são esses centros energéticos que nós podemos alinhá-los né, através do rito tibetano, podendo alinhá-los através de meditações, eu tenho uma meditação do chakra também, né, onde você faz a limpeza, né, eu faço uma limpeza imaginária de cada chakra, onde você libera a sujeira energética, que está impregnando esses campos energéticos, e você nutre, né? E você nutre. Então, tem, é, tem mantras, né? No consultório quântico, que é um outro programa meu, nós temos um mantra também para cada chakra, onde a gente vai fazendo, onde a, gente vai fazendo a limpeza. Então, eu recomendo para vocês, eu recom eu, é, é, esses exercícios rejuvenescem, com certeza, Maria Renô. Então, eu recomendo para vocês, tá? eu recomendo para vocês demais aí os ritos tibetanos, eu recomendo a meditação, atividade física, é, enfim liberar liberar o perdão a compaixão tudo isso vai fazendo essa vai fazendo esse, esse detox emocional e esse detox espiritual.